Eu sei que eu já ajudei muito vocês no YouTube, mas eu estava pensando de que forma eu posso ajudar ainda mais. Foi quando eu pensei, e se eu produzir toda semana diversas dicas para o Enem e pro o vestibular com resolução de questão no final, já pensou, você quer? Eu só peço uma coisa em troca, que você deixe a sua curtida, que você deixe o seu like, e divulgue para o máximo de pessoas que você puder. O objetivo desse canal é chegar a um milhão de seguidores. Então, galera, vem ajudar a gente. É a forma de você ajudar. É a forma de você retribuir para o nosso canal. Outra coisa. Quer participar dessas dicas mais proativamente, para receber antes, quem sabe, de todo mundo? É só participar do nosso grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E não esquece, se você... Quer a biologia, química e física de forma completa? É só entrar lá na nossa plataforma o Bio Explica e se preparar para o Enem e para o vestibular. Vou deixar vocês aqui com mais uma dica e deixa que o tio Keke te explica. Deixa que a gente explica. Fala gigante, tudo bem com vocês? Bora para mais uma dica do Enem e vestibulares tradicionais, onde a gente vai falar sobre mitocôndria. Uma coisa que eu peço para vocês é pegar papel e caneta, anota tudo que eu vou falar. Quem a gente está falando muito rápido? Coloca mais lento aqui. Quem a gente está falando muito lento? Coloca mais rápido aí. De boa? Então, galera, quando a gente fala de mitocôndria, é uma organela que cai bastante na prova de tanto o Enem como o vestibular tradicional. É fato, tá? O que a gente tem que saber sobre ela? O Enem já cobrou uma teoria que serve para mitocôndria e cloroplasto, chamada de teoria da endossibiose. Anota aí. Ou teoria endossimbiótica, da endossibiose ou endossimbiótica. que dizer, traduz isso aí e, pra mim, quer dizer isso. Endo, galera, quer dizer interno. Simbiose é uma relação mútua entre seres vivos. Então, tem seres que podem fazer o que a gente chama de simbiose. Tem gente que pensa que simbiose sempre é algo benéfico, como mutualismo. Não, pode ser um parasitismo. O que é simbiose? É uma relação é, onde seres, eles interagem de forma que parece um foi feito pro outro. Como assim? O hospedeiro e o parasita. Existe uma evolução nesse processo que a gente chama de coevolução. Quando dois seres eles evoluem juntos, a gente chama isso de coevolução. evolução? Existiu isso com parasitismo? Existiu isso também com mutualismo, onde parece que um ser foi feito para o outro. Então, mutualismo, ou parasitismo, a gente chama isso de também de simbiose. Pode ser benéfico ou não. Tá? Então, endossibiose é uma relação mútua. Como assim, Kennedy, é mitocôndria e a célula hoje é eucarionte? Que teoria quer dizer isso de simbiose perfeita ou relação perfeita? É que acredita-se que há muito tempo... A mitocôndria e o cloroplasto eram bactérias, eram seres procariontes, entraram na célula e até hoje convive com a célula na forma de endocibiose. Endo quer dizer interno, beleza? O que comprova essa teoria? O Enem já perguntou, e uma das alternativas, que era para marcar lá que era correta, é que a mitocôndria ela possui DNA similar ao bacteriano. Uma vez que, anota aí, que o DNA bacteriano é um DNA circular. Olha que legal. O nosso DNA, o DNA eucarionte, apesar que a mitocôndria é nossa hoje também, mas tudo bem. O DNA do núcleo, ele é linear. Ele é linear, enquanto que o DNA bacteriano, ele é circular, igual ao da mitocôndria. Outra coisa que ela poderia cobrar também. Existe um organoide que é o único que tem na bactéria, que é o ribossomo. tem gente gente considera organela ou não, não é? Bora chamar de organoide. Ribossomo... Mitocôndria tem, cloroplasto tem também, já que os dois fazem parte dessa teoria. Outra coisa, Kennedy, dupla membrana. Acredita-se que quando essa que era uma bactéria, bactéria ancestral, entrou na célula, levou um pedaço da membrana celular, um pedaço da membrana plasmática, e acabou ficando com duas membranas. Cloroplasto e mitocôndria pode ter duas membranas. Olha como isso pode cair em prova. Eu posso dizer que uma estrutura, ela passou por algumas organelas. Isso já vem em prova. Eu posso dizer que uma estrutura ela saiu de um retículo endoplasmático, passou pelo complexo de Golgi e passou por dentro de uma mitocôndria até a parte mais interna da mitocôndria. E ele pode perguntar em prova por quantas membranas ele passou? Aí Cuidado, você tem que lembrar que as únicas organelas que possuem duas membranas é quem? Mitocôndria e cloroplasto. Então fica fácil. As outras organelas possuem uma membrana. Na verdade, tem duas estruturas organoides que já começa anotando aí, que não possui membrana. São elas, ribossomo e centríolo. Então, de novo, ribossomo e centríolo não possui membrana. Mitocôndria, cloroplasto, duas membranas. Já era para estar anotando para esse vídeo e o resto possui uma membrana. Tem uma estrutura também da célula, galera, que possui duas membranas, que ele pode cobrar em prova, é a membrana nuclear, membrana. Então ele pode dizer que uma estrutura, calma que eles não buga a minha cabeça, que é muita coisa que pode cair que eu tô ajudando vocês. Então segue esse canal. Aproveita para seguir o canal e deixa no comentário aqui que a aula tá top. Tá muito top essa aula, essa dica tá muito top. Cara, eu posso dizer que uma estrutura, ela saiu do núcleo, passou pela membrana nuclear, se não foi pelo poro, né? Passou pela membrana nuclear, ela passou pelo complexo de Golgi, depois pela mitocôndria. Foi para dentro da mitocôndria. Cara, membrana nuclear, duas membranas. Passou pelo complexo de Golgi, uma membrana. Passou pela mitocôndria, lá dentro da mitocôndria, duas membranas. Então, vai brincando com isso. Ele pode formar a maneira como ele quiser. Outra coisa, mitocôndria tem um poder de autoduplicação. De onde vem uma mitocôndria? De outra mitocôndria. Então, isso é algo também que pode dizer... Ah, Kennedy, pode ter origem também bacteriana né já que a bactéria tem um poder também de autoduplicação e você vai anotar também quem são as estruturas organoides dentro da célula que possui o poder de autoduplicação ou seja uma organela vem dela mesma, tá vem de outra organela pré-existente mitocôndria de onde vem uma mitocôndria outra mitocôndria cloroplasto de onde vem um cloroplasto de outro cloroplasto e os centríolos olha que legal o resto vem de alguma organela. Mas elas não. Elas vêm delas mesmo, tá? Então já sabe. Mitocôndria, de novo, teoria endossibióntica. Ela possui DNA circular igual o bacteriano, possui como organoide o ribossomo, possui poder de autoduplicação, já está notando isso? Possui a capacidade, possui duas membranas, então acredite que recebeu uma membrana da célula. Então tudo isso relacionado à teoria endossibióntica. Outro fator também que pode cair em prova sobre mitocôndria, que é a origem materna dela, e cuidado galera, olha o que eu vou falar pra vocês, todo professor e todo mundo já caiu no Enem, todo mundo sabe, que a gente sabe que a maioria das pessoas tem mitocôndria de origem materna, então fez um teste de DNA lá, caiu em prova, a gente vai analisar DNA mitocondrial? É da nossa mamãe, a gente não recebe o nosso pai, eu Kennedy, Kenneth não recebi mitocôndria do meu pai, beleza? Então, o, o, o, a análise é simples, porém, o que eu tenho que tomar cuidado com o Enem? O Enem gosta de, às vezes, pegar um fato científico novo. E já saiu pesquisas onde provaram que algumas pessoas, até de algumas tribos indígenas, elas possuíam DNA mitocondrial paterno. Kennedy, tu tá bugando a minha cabeça. Eu só tô falando se o texto mostrar isso e cobrar isso, tá, galera? Você vai analisar isso. Mas como isso, Kennedy? Se, se nunca a gente vai ter... Galera, na verdade, tem muita gente que pensa... Que a mitocôndria, a mitocôndria paterna, ela não está presente no zigoto lá no começo, na hora da fecundação. Mas sim. Ah, mas não estava na parte intermediária que não entra, só entra a cabeça do espermatozoide? Isso é conversa para outra aula. Mais uma coisa que você tem que saber é que entra sim. Você pode pesquisar em artigos e tudo mais. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre isso. Cara, sabe o que acontece com a mitocôndria paterna dentro do zigoto? Anota aí. Ela é oxidada. Existe até enzima que faz isso. Ela é, o... Eu tenho uma aula dentro do canal que fala sobre isso, tá? Ela é oxidada, só que descobriram que algumas pessoas acabam não oxidando essa mitocôndria paterna. E ela acaba levando. Qual é o problema, Kennedy? Que essas mitocôndrias paternas elas possuem mais erros. E elas podem dar problemas, é, principalmente musculares, outros problemas para as pessoas. Então existe até uma teoria, que é a teoria que fala que a própria mãe ela mata a mitocôndria do pai, mata a mitocôndria, que é oxidada né, dentro do ovócito, né, ovócito 2, que é fecundado, zigoto, para que não passe, passe para a prole, para os seus filhos. Aí acaba tendo apenas... A mitocôndria materna. Olha que legal. Então, mitocôndria pode ser utilizada. Mitocôndria, como eu falei, pode ser utilizado também em teste de ancestralidade. Você quer estudar? Quer... Eu já fiz o meu DNA mitocondrial em laboratório, tá? É claro, eu só vejo a minha origem materna. Eu descobri que, a partir de algumas mutações, ancestralidade eu tenho características indígenas. Então, eu, no fundo de origem, principalmente materna, é indígena, então dá, se cair no Enem, mitocôndria, tá? A gente sabe também que o que mais cai também em vestibulares tradicionais, o Enem gosta dessa parte endossibiose, essa parte de, de pesquisa, teste de, de DNA, mas também cai em vestibular tradicional, a respiração celular. E mitocôndria tá relacionada à respiração celular. Não esquece, galera, respiração celular, aeróbica, ela é dividida em três etapas. Quais são elas? Glicólise. a gente tem aula no canal que fala sobre isso. Escreve lá. Respiração celular Kennedy Ramos, tá? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise era a única etapa, a etapa que acontece fora da mitocôndria. O ciclo de Krebs, não esquece, ele acontece onde? Dentro da mitocôndria, numa região chamada de matriz mitocondrial. Anota aí. Glicólise acontece fora da mitocôndria, na estrutura que a gente chama de citosol ou hialoplasma. Ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória, que é a última etapa na membrana interna da mitocôndria, chamada de crista mitocondrial. Galera, eu falei muita coisa, mas como será que isso iria cair no Enem, Kennedy? A gente pode resolver uma questão do Enem? Então a gente vai resolver uma questão do Enem agora. Então, galera, como prometido, bora responder aqui uma questão do Enem, galera. Fala assim, as proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, bora ler com calma, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para diferentes organelas. Olha, vai para diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula, olha que legal, capaz de carregar proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma nanopartícula carregada para uma proteína bloqueadora, bloqueia quem? Bloqueadora do ciclo de Krebs, em é, vitro é capaz de exercer sua atividade eu quero saber se essa nanopartícula que é bloqueadora do ciclo de Krebs, ela pode exercer sua atividade em uma célula cancerosa podendo cortar o aporte energético e destruir essas células já que o ciclo de Krebs acontece na mitocôndria e vai acabar atrapalhando a respiração celular no caso, essa célula específica para o câncer. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar a nanopartícula, o pesquisador deve levar em conta o peptídeo, sinal de endereçamento para qual organela. Teve muita gente que confundiu, que pensou peptídeo, ah, proteína, vou colocar aqui um retículo endoplasmático. Não, galera. Se ela é bloqueadora do ciclo de Krebs, eu tenho que analisar quem? A mitocôndria. Então. O ciclo de Krebs acontece dentro da mitocôndria, numa região chamada de matriz mitocondrial, como eu já falei para vocês. Então, é claro que a resposta correta seria a letra B. Ao escolher a proteína bloqueadora para carregar na partícula, o pesquisador deve levar em conta o peptídeo de sinal direcionamento para qual organela? A mitocôndria é, claro, letra B. B de Bioexplica. Se gostou desse vídeo, não esquece de ajudar o nosso canal deixando o like, seguindo o nosso canal assistindo o próximo vídeo e também galera, que é preparação completa em ciência da natureza para o Enem, então não esquece de entrar na plataforma Bill Explica que a gente vai deixar aqui do lado um beijão e até a próxima aula